Olá! Se você tá assistindo esse vídeo, você está assistindo a reprise e é um vídeo que eu vou dar uma mentoria. Então vamos ver quem vai ser o mentorado de hoje. Hamburgueria Seis Colaboradores. Ah, Ive eu chamei outro dia, Ive, né? E aí caiu, né? Vamos tentar Ive de novo aqui. Então, Ive, vou te chamar de novo aqui, tá? Conectando. Ah, agora funcionou? Oi. Olá, tudo tá bom? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tudo ouvindo. bem, ouvindo. até que enfim. Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, vamos tá lá, assim, Ibi. Vamos... Você tem uma hamburgueria, é isso? Isso, eu tenho uma hamburgueria. Tá. E qual é o teu maior desafio? Onde que é a hamburgueria? É aqui em Gravatá, interior de Recife, Pernambuco. Gravatá, Pernambuco. Legal. Qual é o seu maior desafio hoje? Meu maior desafio hoje é entender se eu volto com atendimento presencial ou se eu continuo com o online. Tá bom. Ok. Então, vamos lá. É... Quanto que você... Oi? Oi? Tá ouvindo? Quanto que tô, tô você... Ouvindo. Percentualmente, você... quanto que você está fazendo hoje com o online? E como assim? Não entendi. Percentualmente... Ô, tá claro, oh, Cláudia Brandão aqui! Meu amor, Cláudia Brandão está aqui presente. Percentualmente, quanto que você está fazendo no online em relação ao que você fazia no presencial? Então, por exemplo, se você fazia 100 no presencial, quanto você está fazendo agora? 70%. 70%. Legal. 70% sem os custos do presencial. Isso. Sem e... os custos do presencial. Muito bom. E com a possibilidade de escalar muito mais também. Isso. Hum. Eu, desde que hum. eu iniciei em 2014, eu sempre criei uma lista de clientes. Ótimo. Aí sempre que a pessoa falava comigo, eu adicionava uhum. e fazia com que ela adicionasse a gente também. Tá Aí nesse meio tempo a gente tem uma carteira de mais ou menos mil clientes. Legal. Muito Quando bom. Quando a gente posta alguma coisa no Instagram, ou no Instagram, nem tanto, porque eu não uso muito, eu não, eu não publico muito no Instagram. Eu, tenho, eu morro de vergonha de fazer vídeo. Então eu peco muito de não postar no Instagram. Porém, no, no WhatsApp da empresa, a gente tem questão de 700 pessoas que visualizam nossos stories. Tá bom. Estátios. Legal. É, você não precisa postar no Instagram. Mas você precisa estar no Instagram. E, e você precisa também, a tua equipe pode postar. Não precisa ser você postando, a sua equipe pode postar. Deixa eu ver aqui qual é o teu Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí, vamos ver aqui. E é hoje... roupa é likeburger. não é esse meu pessoal não, tá? Tá bom, arroba... Likeburger. Botar... Likeburger, tá. Então vamos ver Isso. aqui o Instagram da Ive. Vamos ver aqui, deixa eu, deixa eu colocar aqui. Tá, você precisa estar no Instagram, isso é importante, mas você não precisa aparecer o tempo todo no Instagram. Agora, hoje, o teu, o teu funil de vendas, quer dizer, a maneira como você vende é, é como? No, no, no WhatsApp. WhatsApp dos seus clientes. Isso. Tá, deixa eu botar aqui, like, burger. Ah, deixa eu ver aqui, carregando aqui, tem Like Burger e tem Like Burger com dois R's, já viu isso? Tem dois Like já Burger. Já vi, entrou com processo até contra isso, porque eu é, fiz a, o registro da marca, porém tem pessoas que estão utilizando, né, aí já é outro processo também. Legal, então vamos lá, deixa eu carregar aqui, Like Burger. Consegui encontrar? É o que tem é o IDUE. É... é esse aqui, né? Esse mesmo. Tá, legal. 13 mil seguidores, bacana. É... Deixa eu ver aqui os teus posts. Então, olha só. Os teus posts são posts de produto, ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é o nível de engajamento? Ó, zero comentários, é um post, comentário... É baixo. É, exatamente, porque você está postando só produto. É, o, o Instagram para alimentação, quando eu olho o hambúrguer, eu olho e falo cara, não é um negócio é, é mais bonito de se comer do que se ver. Então não é uma coisa bonita assim, para se ver. E lembra que as pessoas comem com os olhos. As fotos do hambúrguer, as fotos de qualquer comida, né, quando você tem um negócio de comida não necessariamente a foto da comida é a foto da comida. Por exemplo, isso aqui é uma foto trabalhada. Não é? É, isso. é uma foto trabalhada. Não é, por exemplo, como essa foto aqui, que é a comida de verdade. Isso aqui não desperta apetite. Isso aqui desperta apetite. Então, a primeira coisa é a, você trabalha muito as fotos, legal, mas a foto tem que ser mais trabalhada. Ela tem que ser mais bonita. Uma foto real de comida não é uma foto bonita. Tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você, você não posta nada sobre... É, é porque com a hamburgueria presencial, você está mostrando só um hambúrguer. Tá, ok. Então é, uma, é um Instagram muito baseado no produto. Agora, penso o seguinte. É, é legal você ter o um Instagram baseado no produto, mas você tem que trabalhar melhor as fotos. Isso de longe. Trabalhar as fotos. E você pode fazer o seguinte. Imagina que você faça... Você produz o hambúrguer para tirar foto. Na verdade, tem gente que tem gente que que é fotógrafo de comida. A pessoa só fotografa especialista em fotografar comida, tá? Então, o cara coloca, por exemplo, ácido para sair aquela fumacinha. Então, não é a comida que se come, é a comida que se tira foto. É diferente. E é esse tipo de foto que você tem que ter. Então, imagina que você pegue os seus pratos, você contrate um fotógrafo de comida e você tire 40 fotos produzidas, trabalhadas. E aquelas fotos são as fotos que você vai usar continuamente. São aquelas fotos. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, é importante que você mostre, se você está se você fazendo hambúrguer, é importante que você mostre os bastidores isso daí é que faz... É, olha só, a Tati está falando, sim, coloca algodão para aumentar o volume do alface, é isso aí. É exatamente isso. É foto de comida, não é a foto da comida. São coisas diferentes, entendeu? Você tem que contratar Entendi. um fotógrafo e tirar foto de comida. E feedback de cliente, sim, pode usar, muito importante. Mas o, tem, tem duas coisas que você vai fazer. A primeira coisa é... As fotos, primeira coisa importante. Segundo, mostrar os bastidores. Tem um, tem um, é, um perfil, agora não vou lembrar qual é, que é, é um perfil de, de doce ou de pastel, não, não é comida. Ele, ele mostra, acho que é de bolo, acho que é de bolo. Ele mostra, a pessoa né, que está fazendo o bolo, mostra fazendo o bolo, então mostra e fala o seguinte: olha, eu estou aqui fazendo esse bolo, e, é, que, e ele mostra, ele fazendo bolo, e mostra a farinha, a farinha, botando no forno, aí daqui a pouco, e os stories, vai fazendo os stories, fazendo bolo. E depois ele fala o seguinte, olha, quem vai querer esse bolo aqui? E aí o bom dia, beleza, vendeu aqui. Então ele vai mostrando ele fazendo os bolos e vai vendendo. Agora imagina a mesma coisa, você mostrando. Você fazendo os hambúrgueres, você, a equipe, né, fazendo os hambúrgueres, mostrar o bastidor mesmo, mostrar a cozinha, né? E, e fazendo, olha, esse hambúrguer aqui é um hambúrguer assim, assim, assado, ele é muito gostoso porque ele leva aqui, mas aí é fazendo o hambúrguer. E aí, no final, pode ter a foto produzida daquele hambúrguer, mas é uma foto produzida. E no meio do caminho está mostrando, é né, um vídeo, aí não é uma foto, né? O vídeo dá para ser uma coisa um pouco mais... É, um Já, pouco mais solta né? um da produção, Tipo, na hora que a gente tá fazendo o blend da carne, isso. na hora isso. que a gente tá grelhando o beijo. Exatamente. Né? Eu vejo que o pessoal curte é bastante aí, quando vê né? os Porém, na hora de falar, eu travo. Não, tudo bem. Coloca alguém pra falar, então. Não tem problema. Depois você resolve isso. Né? Coloca alguém pra falar. Então, é... E o falar, basicamente, é o seguinte. Só então, A gente tá fazendo aqui o um hambúrguer, então você vai querer esse hambúrguer. Ó, a gente tá fazendo... Aí vai ter um monte de gente que vai querer o um hambúrguer. Mas na verdade, não é aquele hambúrguer. São 40 daquele hambúrguer. E as pessoas falar, eu ah, quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque as pessoas estão seguindo, estão vendo a live. E outra coisa é, é, live, live vende muito. Principalmente nos horários que você mais vende, que é hora do almoço, final da tarde. E nesses horários, live, live, live, o tempo todo, live. E você pode falar para as pessoas do WhatsApp. Olha, a gente começou uma live, a gente vai fazer um hambúrguer especial, é? vai lá para o WhatsApp. Não, todo mundo está lá, vai, vai, vai lá para o Instagram. E aí lá você interage com as pessoas, interação. Instagram é interação o tempo todo. Interação o tempo todo. E, e daí você vai vendendo pelo Instagram direto as pessoas que entram lá. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, então, mostrar bastidor, mostrar como é que faz o hambúrguer. Quer ver uma outra coisa que você pode fazer também? Imagina você, você fazer uma campanha de qual o melhor nome para esse hambúrguer. Imagina que você troque todos os nomes dos seus hambúrgueres. Troca os nomes. Coloca outro nome. É uma, uma coisa que eu fiz depois da imersão. Dentro ah, do próprio... Ah, legal. Qual a imersão que você fez? É, Não tinha. Eu tinha é 48. 48. você tem, tem que ir de novo agora, Na próxima. E agora mudou tudo, né? É outro conteúdo. É, eu tenho fazer, só que acabou as inscrições. Aí agora é só para dezembro, acabou. né? Acabou. Mas já garante para dezembro, porque você se inscrevendo, a gente já despacha o blackbook. E daí você já vai ter o blackbook antes da imersão. E aí você vai ler tudo que você vai fazer. Está tudo aqui. Entendeu? Isso aí, depois da imersão, eu comecei a criar o hambúrguer. Aí jogava no grupo do, do, do WhatsApp e os próprios clientes escolhiam o nome. Aí, isso. nisso, eu selecionava as pessoas e a pessoa que o nome ficasse mais apropriado, eu escolhia, colocava o nome no cardápio e a pessoa degustava o primeiro hambúrguer. Ótimo. É isso daí. É exatamente isso. O, a Azul fez isso e foi, cara, o nome Azul veio de uma campanha exatamente assim. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles fizeram a campanha de que escolha um nome e a primeira pessoa que falar o nome que for escolhido, porque aí várias pessoas falaram azul, né? A primeira pessoa que falar o nome que for escolhido vai ganhar voo de graça pela vida inteira. Então, tem um cara que foi o cara que escolheu azul, foi o primeiro cara que falou o nome azul e que tá voando de graça pelo azul por toda a vida. Então, esse tipo de campanha dá muito certo. E... então... É, fazer esse tipo de engajamento com os clientes. tá? Isso é que funciona. Isso funciona muito. Então, legal. Eu a tinha uma deve... dúvida para perguntar. Tá. É, nesse, nesse meio da pandemia agora, eu atendia pelo WhatsApp, mas era manual. Então eu vi a necessidade de ter mais pessoas, porém não estava atendendo ao público, porque tem pessoas que não tinham paciência de esperar um minuto para uma resposta. Aí eu tive que colocar um robô, que é um, um tipo, é, um sistema que a gente tem, que ele responde automático, que a pessoa já vai para o cardápio online. Lá ela já faz o pedido, já chega impresso para mim. Aí depois de, de ouvir suas lives, eu coloquei uma pessoa para ficar no pós-atendimento. Tipo, depois que ela pega o papel já impresso, ela oferece outro tipo de produto para o cliente. Tipo, um combo, um sonho, qualquer produto que seja na promoção, para que essa seja legalmente. o upsell. Legal. Isso, o E eu percebi que... Só que eu não estava remunerando. A pessoa só estava vendendo, porém não estava ganhando percentual em cima da venda. Tá bom. Aí eu percebi que eles desanimaram. Mas sempre, todos os dias, eu motivo, motivo. Mas aí eu vi que estão desanimando mais. E agora eu comecei em realmente remunerar. tá. Aí como que seria essa remuneração que eu poderia fazer com elas? Deixar uma Quanto pessoa só o atendimento ou as duas que atendem podem estar fazendo isso? Não, não. Deixa uma pessoa para fechar a venda e só, aí uma outra a... pessoa fica fazendo fechando venda, fechando venda, fechando venda. E é que o WhatsApp é diferente, né? O WhatsApp é, é diferente. Então o WhatsApp do pós-venda, teoricamente, vai ser diferente do WhatsApp, do WhatsApp da pessoa que vendeu, né? Como? Não, tá, acho que travou. É o seguinte, o vou... WhatsApp, tem um WhatsApp da pessoa que recebe o pedido, na verdade, e... como é que funciona? Me explica melhor o teu funil então. A, a pessoa che... vai no WhatsApp e tá, fala, eu, tá, eu quero o pedido eu... tal. Chega o pedido impresso com todos os dados da pessoa já, com tudo. E ela automaticamente ela já mandou uma resposta para a gente no WhatsApp que finalizou o pedido. Aí, tá nisso, bom, né? a, o atendente entra em contato com ela e fala... Senhora, eu gostaria de oferecer a promoção da casa. Mas da é, um, é o mesmo número ou é um outro número? É o mesmo número. Legal. É o mesmo número. Ótimo. O Perfeito. X, tá por X valor. Eu posso, é, posso incluir no seu pedido? Aí, automaticamente, algumas pessoas aceitam. Outras, não. Tem alguma objeção. Alguns, como é já legal. sabem da forma de venda do pós, aí já diz... É, é só o pedido tal, sem nada mais aí eu já tô ficando já meio que envergonhada. Ou não? Não, não tem que ficar envergonhada. Imagina. essa é, tá oferecendo alguma coisa. O problema é o que você oferece. Por exemplo, eu pedi um hambúrguer, sei lá, o um cheeseburger. E, e eu pedi só o um cheeseburger. burger eu fala eu chego, topo, e não tem mim. batata, nem isso. Aí fala o seguinte, você gostaria também do refrigerante e a gente também tem um pão especial para esse cheeseburger, que é um pão australiano. Você gostaria de fazer o teu cheeseburger com o pão australiano e mais a coca? A pessoa vai falar, pô, pão australiano, legal. Não, eu, quero, eu não quero a coca, mas eu quero pão australiano. Pô, legal, bacana. Ah, então vai ficar tanto, beleza? Confirme? Confirme. Então depende do que você vai oferecer, tá? Porque se eu falar sempre a mesma coisa, cada produto ele pode ter uma uma sequência de upsells, né? Não somente a mesma coisa para todos os produtos, tá? E a outra coisa também é o seguinte: é, é, você pode ter uma, você pode ter algumas novidades, algumas coisas especiais que que você consegue vender para todo mundo, mas algumas outras você vende só para um determinado um determinado é, tipo de cliente ou tipo de produto. Outra coisa é o seguinte. Você usa o WhatsApp Business, né? Isso. Legal. É... Outra Antes eu não, nem, nem usava. Tá. Coloca uma. Você tem as tags no né, WhatsApp Business? Não. Você tem as tags no WhatsApp Business, certo? As etiquetas. Isso, eu vi lá, mas nunca utilizei. Cara, aquilo é ouro, tá? Aquilo é ouro. Porque quando você utiliza as etiquetas, você pode marcar o cliente como é, o cliente que comprou só uma vez, cliente que já comprou mais de duas vezes, cliente que, comprou, que, que já comprou mais de dez vezes. Então, você começa a saber quem é o cliente de uma maneira mais rápida. É como se fosse um CRM, você vai trocando a tag do cliente, entendeu? Nossa, não. essa opção no WhatsApp eu não sabia. Cara, eu tenho essa isso opção... é lindo. Eu vou te, deixa eu te mostrar um... Deixa eu sair aqui, eu vou te mostrar um... Ah, Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui isso. Ah, Pera aí. Pronto, eu vou, eu vou capturar uma imagem aqui. Oi, tô aqui. Olha só, olha essa imagem aqui. Essa imagem Travou é pra, da Pegs. Pra oi, oi, oi. Agora oi. tá voltou normal. Tô, tá, dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem é a imagem é, das tags do WhatsApp de uma das minhas atendentes, tá? Então, por exemplo, aqui apareceu só uma... Deixa eu ver se eu não consigo mexer a imagem não, né? Não consigo. Então, essa aqui é a imagem de uma das minhas atendentes. Isso aqui é o WhatsApp Business. Então, o que que ela marca? Ela vai colocando as tags de acordo com o que ela conversa com os candidatos a serem alunos da imersão. Então, visualizou e não respondeu. Tem 11 pessoas que estão nessa tag. Não compareceu a ligação. Remarcou, 5 pessoas. Ex-imerso, 3 pessoas. Não quis, um. Já comprou, um. Então, tem um monte... Ela vai marcando, todo dia ela vai colocando as tags e isso aqui vira um CRMzinho. Então, quando ela vai falar de novo com uma determinada pessoa ela olha e fala, ah, esse cara aqui, ele não quis da outra vez, ele está com a tag não quis aqui. Então eu vou perguntar para ele, por que, que você não quis? Ou então, até ah, tem alguém que me mandou mensagem de novo aqui, ah, ele é ex-aluno, ah, então peraí, deixa eu falar com ele sobre o bônus que a gente dá para ex-aluno. Então quer dizer, as tags do WhatsApp Business, elas são essenciais para você, você conseguir entender mais rápido com quem você está falando. Se é, um cliente, se é um cliente que já compra de você há muito tempo, se é um cliente que costuma comprar ticket alto. E, e você pode, inclusive, trocar a tag em função do que ele comprou. Porque você pode colocar várias tags, né? Então, imagina que a cada prato que ele compra, você coloca as tags, e aí você fala... Quando alguém vai atender, você fala, ah, para esse cliente tem a tag do hambúrguer 1, do 2, do 3 e do 4. Ah, então esse cara compra esse tipo de hambúrguer. E aí... Ou então, aqui tem a tag do ele comprou o Upsell. Ele sempre compra o Upsell. Então, deixa eu oferecer alguma coisa. Então, com isso daí, você consegue, com as tags do WhatsApp Business, você consegue ter um CRM muito rudimentar, obviamente, mas você consegue ganhar inteligência rápido quando você tiver quando a, a tua atendente estiver atendendo um cliente. Entendeu? Entendi. Automaticamente ah. essa tag fica com o cliente na hora que ele faz o pedido ou eu arrasto ele para essa tag? É, você Não. arrasta. Na verdade, você adiciona a tag a ele. É, é, exatamente. Mas é, mas tem que ser manual, lógico. né? Você pode colocar o, os hambúrgueres que ele comprou, por exemplo. Entendeu? Então, tem esse... muito recorrente. Isso, legal. Então você vai fazer o quê? Você vai mostrar, você vai colocar a tag, esse cara é recorrente, legal. Então, coloca a tag. Entendeu? Já coloca a tag lá, esse cliente é recorrente. Por quê? Porque quando você. Quando aquele cliente cair na vendedora, ela já vai saber que ele é recorrente. E se ele é recorrente, é, o cliente recorrente tem um ticket médio maior. Então o que, que você faz? Você consegue oferecer algo com um ticket médio maior. Isso, Entendeu? Eu entendi. E uma outra coisa é o seguinte: o cliente recorrente ele te conhece. Então você consegue se antecipar. Você pode colocar a tag, você pode colocar alguns conjuntos de tag o conjunto, por exemplo, de horários. Então você coloca lá é, manhã, tarde, noite e aí você vai colocando tag. tá ah, esse cara geralmente compra de manhã. Ah, agora está comprando à noite também. E, é dia da semana. tá ah, esse cara aqui ele compra toda sexta-feira. aí ah, ele comprou na quinta também. Porque o que vai acontecer quando você é, quando você vai fazer uma, uma um ativo você pode falar assim, bom, hoje é sexta-feira. Deixa eu ver todos os clientes que já compraram na sexta-feira. você vai lá, todos os clientes são isso daqui. Deixa eu ver desses clientes, quem que é cliente recorrente? Esse daqui, vou começar por ele, porque é mais fácil vender para ele. Entendo. Entendeu? E agora? Uma das coisas que... A, a, o primeiro público, que agora a gente está falando dos nove públicos, né? O primeiro público que a gente trabalha aqui no Black Book é o cliente recorrente. Porque é o teu melhor cliente quando você descobre esse o cliente recorrente né o cara que já compra de você cara é que é esse é o público cliente recorrente né esse público aqui é o público que é ouro ouro então você tem que marcar quem é o cliente recorrente porque esse cara é posso... esse, esses clientes recorrentes eu tenho que estar tá bonificando eles de alguma forma você, é, dando... você vai fazer o seguinte é, o que você pode fazer... Ah, tem uma coisa que é o seguinte também. Tem uma coisa chamada MAC. O que, que é o MAC? Motivo para abrir conversa. É um MAC. É, para você fazer um ativo pro teu cliente, é importante você ter um MAC. Porque senão você vai falar o seguinte, Oi, tudo bom? Você quer comprar um, um hambúrguer? Você quer pedir o teu hambúrguer hoje? Isso é um MAC ruim, né? Você tá oferecendo alguma hum. coisa. Então imagina que você pega o seu cliente recorrente e fala o seguinte... Olha, a gente... Olá, cliente, do de tal, você é um cliente recorrente nosso aqui, você compra sempre, então a gente está aqui com um... A gente está com um mimo aqui. A gente está com um, um refrigerante grátis para os clientes recorrentes. Na próxima vez que você comprar, você vai ganhar um refri. Você já quer pedir ou você prefere pedir outro dia? Pronto. Você abriu o Mac. Ou então... Olha, é, a gente vai te mandar um brinde. Você foi o cliente aqui que está no... O, um dos clientes que mais comprou com a gente. Eu vou te mandar um brinde. Vou te mandar um brinde. Quando que eu mando? Posso mandar amanhã? Posso mandar hoje? Ah, legal. Quero receber assim que... Ah, o brinde é tal. Ah, gostei tudo. Legal. É, já que eu vou levar o motoboy até aí, você já não quer pedir um hambúrguer também? Porque aí eu já vou levar o motoboy e eu já mando o hambúrguer junto. Então você pegou um Mac e você já fez a venda. No brinde que eu vou mandar, eu já tento conseguir vender alguma coisa também. Isso, porque isso é mac, entendeu? É motivo para abrir conversa. Você tem que ter uma lista de macs, uma lista de motivos para abrir conversa, entendeu? Essa é uma das coisas. Só que agora eu vou te falar a coisa, a coisa que vai explodir teu negócio. Me falem, <risos> é que eu preciso. É o seguinte, é qual é o preço de custo de um hambúrguer e qual é o preço de venda do um hambúrguer? Quanto que te custa fazer um hambúrguer e por quanto você vende? O, pre, o valor mais em conta que eu tenho de um hambúrguer, que é o mais simples, ele custa R$ 7,50 para fazer. E aí você vende por quanto? Eu estou vendendo ele por R$ tá É bom. mínimo o valor. Tá bom. Digamos. O que, que você consegue colocar... No hambúrguer que aumente o valor percebido dele, mas que ao mesmo tempo é, não aumente muito o custo dele? Eu posso. No hambúrguer, não na embalagem, né? No hambúrguer em si, no produto. É, no hambúrguer, em si, no hambúrguer em si. Eu posso estar mudando o pão, igual você falou, oferecer um pão tipo australiano, que é um pão melhor. Legal. Bacana. Isso aumenta o valor percebido, mas não aumenta tanto o custo. Não, não aumenta tanto. Legal. Você vai fazer o seguinte, é, você, vai, você, vai, você vai fazer uma campanha que eu ensino muito, que dá muito certo, que é o que a gente chama de dupla premiação. Cara, o negócio que, que funciona com dupla premiação explode. É, a gente ensinou isso para uma, uma cliente nossa de consultoria, que é uma, uma empresa de waffles, waffles belgas, uma baga waffle e cara, e, cara, uma das coisas que ela está fazendo é isso e está escalando o negócio, dele assim, o negócio dela assim, que é o seguinte, você vai ligar para os seus clientes e você vai mandar mensagem e você vai perguntar o seguinte para eles, cliente, é, você gostaria de ganhar 50% de desconto na sua próxima compra aqui? E a pessoa vai falar, sim, gostaria principalmente os recorrentes. É, a gente está com uma campanha que você vai fazer o seguinte: você vai me indicar 10 nomes de amigos seus que moram na redondeza para gente dar um hambúrguer especial com pão australiano. A gente vai dar, a gente vai vender, a gente vai dar um hambúrguer, pra ele, a gente vai mandar o hambúrguer para ele. E é o hambúrguer, por exemplo, é o presente do amigo, amigo, amigo da hora, sei lá. E, e aí, ele vai falar: não, legal, beleza. Eu vou te indicar 10 nomes. Você vai dar o hambúrguer para esses caras, vou dar o WhatsApp deles, né? E, e aí eu ganho 50%. Pô, perfeito. Cara, quem é que vai negar um negócio desse? E aí, ele vai te dar os 10 nomes, ou pode ser 5 nomes também. E, e aí, você vai falar o seguinte: tá, legal, eu vou fazer o seguinte: eu vou te mandar um videozinho rápido aqui. Você pode mandar esse vídeo para essas pessoas que você indicou, porque até para eles saberem, né? porque senão vai ficar muito estranho, né? E aí, você vai mandar um vídeo falando o seguinte: olá. Se você tá recebendo esse vídeo, é porque alguma pessoa te considera muito e resolveu te presentear com um dos nossos hambúrguer... hambúrgueres mais diferentes, que é o hambúrguer XYZ com pão australiano. E a gente vai entrar em contato com você. Aqui é da Like Burger, A gente vai entrar em contato com você e para pegar o endereço tal, tá, para onde que a gente... onde que a gente envia. Então, é isso daí. Beleza. Acabou. Então, mandou pro cliente, o cliente distribui pros amigos. Aí você vai entrando em contato com os amigos, para ver onde ele mora e tal. Ah, não, você está fora da área de, que a gente entrega e tal, etc. E aí você vai, você vai é, é, oferecer o um hambúrguer. Só que quando você entrar em contato com esse amigo, você vai falar: olha, é, você, você ganhou o, o hambúrguer é, do, do fulano de tal, quer saber se você vai querer o um hambúrguer. E outra coisa é, é só pagar o frete porque é o motoboy, então tem que pagar o frete. O hambúrguer é de graça, mas vai pagar o motoboy porque o dinheiro não vem pra gente, vai para ele. E é, é razoável, a pessoa entende. Fala, não, beleza, vou pagar o motoboy porque é terceirizado, mas o hambúrguer é de graça. Beleza, tranquilo. E daí você vai falar o seguinte, já que você vai pagar o frete, você não quer levar também XYZ? Ah, legal, sim. a pessoa só pode falar sim, não. Muitas vão falar sim. Você não quer falar o refrigerando, quer comprar mais um hambúrguer? Tem mais gente que, que tem aí na. Tem, tem mais gente que tem aí na, em casa para vocês é, comprarem um hambúrguer e tal, você vai pagar o frete mesmo? E a pessoa pode falar, sim, eu quero, legal. Se a pessoa falar, não, não, quero só um hambúrguer, legal. Então a gente vai entregar. É, a gente não, não tem a hora em que a gente vai entregar, mas a gente vai te mandar a mensagem. Por quê? Quando você tiver uma entrega ali, só estenda um pouquinho, entrega. Se a pessoa quiser comprar mais alguma coisa, você já manda na hora, ok? Então, essa é a primeira coisa. Se você, se você tiver muita saída, cara, você consegue... Na verdade, se você fizer isso, você, ele vai pagar o motoboy, mas, na verdade, quem está pagando é você, porque ele está entregando ali na mesma região. Você pode fazer um acordo com o motoboy de cara. Você está entregando aqui e estica a Então, tipo assim, cara, a pessoa né? que deseja algo mais, eu já mando... Entregado imediato. Essa hora, isso, a 15 minutos já apenas. A... Ela comprou, um né? um um horário. Exatamente. E aí você fala: ó, eu vou te falar, porque a gente tá com várias entregas, então a gente está otimizando as entregas. Já peguei o seu endereço, eu só vou te falar, ó. Posso entregar agora? Daqui a pouco vai sair o motoboy para entregar. E aí acabou, só faz uma logística aí pro motoboy, para você não ter que pagar uma viagem para o motoboy só para isso. Você faz um acordo com o motoboy, ele paga menos. Então, o que ele está pagando do motoboy, na verdade, está pagando o teu hambúrguer. Entendeu? Entendi. É, tá com... Apesar que o motoboy que eu utilizo é terceirizado, né? Então eu já passo o valor total para ele. Sim, beleza, é exatamente. Possível. Quando ele pagar para você o motoboy, na verdade, se você fizer um acordo, um acordo com o motoboy, você consegue só ter um, um trecho menor, porque ele já vai entregar naquela região mesmo, e aí ele só vai um pouquinho a mais. Entendeu? Entendi, então, é gostoso. Ou então, quando entrega à noite também, então aí você consegue é, fazer um que eu para o mesmo lugar, eu posso isso. mandar a mesma entrega e, não cobrar, e ele não cobrar o valor do cliente. Isso, exatamente. Cobrar, porém não cobrar. Exatamente. Ou então, ele cobra menos também, só para você diminuir o teu custo, né? Porque, cara, isso escala no nível absurdo. Só que aí você vai ganhar um cliente. E o que você tem que pensar é o seguinte, é... O teu... qual é o percentual de clientes, de cada 100 clientes, quantos são recorrentes? Vamos dizer que 80%. 80%. Legal. Recorrente significa comprar quantos hambúrgueres por mês? Eu tenho, um, eu tenho um cliente em especial que, desde que iniciou a pandemia, ele já tem 50 pedidos na casa. Legal. Mas na média, quanto que um cliente pede? Na média. Duas vezes na semana. Duas vezes na semana. Agora imagina o seguinte. Você, você nem precisa cobrar o frete desse cara. Porque se você ganhar um cliente desse jeito, você vai pagar um lead no final das contas. É a mesma coisa que fazer tráfego. Só que você está ganhando as indicações do amigo, o cara vai você pode até mandar de graça mesmo, então na mesma hora, beleza, não precisa cobrar nada, porque você, tem... você sabe que a chance desse cara virar o teu cliente é gigante. Porque se ele falar, não, eu gosto de hambúrguer, porque tem gente que fala, não, eu não gosto de hambúrguer, eu sou vegetariano, eu não como hambúrguer. Beleza, você não vai mandar. Mas o cara gostar de um book, ele fala não, manda para mim porque eu gosto. Ótimo. Quer dizer, quando você mandar para ele e ele gostar, o que vai acontecer é que ele vai ter vocês no WhatsApp dele e a partir daí ele vai saber que é só pedir. Entendeu? Então você Entendi. vai cara, com Imagina que você faça isso, faz isso com 10 clientes só e vê o resultado. Eu vou começar a fazer já para ver o resultado. Simples. Você imagina fazer isso com 1000 clientes, cada um indicando 10 clientes. Imagina em cara, seis meses o quanto que você vai ter. Isso escala de um jeito assim, ignorante o negócio. Ignorante, ignorante. Pra você ter uma ideia, é, tem uma clínica de estética que a gente, a gente aplicou essa, essa tática que a gente fala, essa engrenagem, e ela... Ah, é legal enviar o ímã de geladeira também, é verdade, isso é importante, enviar o imã de geladeira. A gente, ela fez essa engrenagem e ela... Com, ligando para 10 clientes em época de, de quarentena em Goiânia, tudo trancado, tudo fechado. Ela fez 32 mil, depois aumentou e hoje só essa campanha representa 25% do faturamento dela, sendo que ela já é uma clínica grande. Ela já fatura grande não, ela fatura 150 mil mês. E essa, só isso, só indicação de cliente, que ela ainda está ajustando, ela nem conseguiu ligar para todo mundo, porque ela tem ó, alguns milhares de clientes, ela ela já está alugando a sala do lado, a sala do lado já está ampliando, porque a coisa está ficando muito grande. E, e daí ela faz a venda, mas aquele cliente volta, né? Então, da primeira vez, ela dá alguma coisa, mas depois aquele cliente começa a voltar e aí a, a empresa está crescendo. E isso daí escala muito o negócio, tá? Escala muito o negócio. Algo que eu aprendi na imersão foi tipo conseguir alguém que fosse parceiro para me dar um produto a mais para eu poder bonificar o cliente. Isso. Aí legal. geralmente o mercado que eu compro, eu comecei a pedir é, pacotes de bombom, tipo Sonho de Valsa, é, ouro branco. Aí junto com o delivery de cada pessoa que pede, eu coloco um ouro branco e um cartãozinho agradecendo pelo pedido falando da equipe que eu chamo de Likettis, que like, Likettis, agradece o pedido dele. E a, as pessoas gostaram bastante. É, é algo simbólico, porém que fez um, um, uma diferença muito grande. Legal. É isso aí. Você pode ir mais longe ainda, porque o, o que você tem que pensar é o seguinte, quem é, qual é a empresa que gostaria de ter é, pessoas que gostam de hambúrguer como clientes, mas que não é minha concorrente? É isso. Será que você, você pode, por exemplo, é, mandar um, um ketchup diferente, ou mandar é. um refrigerante diferente? Imagina você mandar um refrigerante para ser lançado no mercado, porque quanto mais... Imagina você entrar em contato com algumas fábricas de refrigerante, ou de bebidas, de maneira geral, que estão tentando se lançar no mercado, e você vira um canal de mídia para essas empresas, você chega e fala o seguinte, olha, eu sou um canal de mídia, eu tenho aqui um movimento de muita gente contra hambúrguer, e eu posso enviar o seu, o seu produto, uma amostra grátis o seu da sua bebida, junto com o hambúrguer como brinde, e aí você envia, e você gera mais valor para esse cara, e aí você consegue aumentar, inclusive, o ticket médio, porque ele está sempre recebendo mais, e aí você fideliza Não. mais, entendeu? Então você que pode também consegue capturar alguns leads, né, que são as pessoas. Exatamente. Né? Aí você manda uma coisa de graça, mas é algo que um parceiro te deu. Aqueles brindes que você pode dar de surpresa para o teu cliente recorrente, pode ser o brinde de um parceiro. Vou te mandar um suco verde. Tem um suco verde novo no mercado, muito bom vou te mandar de brinde. Manda para o cliente recorrente. Entendeu? Esse tipo de coisa. E, e daí, o que eu vejo certo. é você você, é, você fazendo a campanha de... Isso chama dupla premiação. Se você fizer a campanha de dupla premiação, mudar as fotos é, e você usar as tags do WhatsApp também, cara, você vai precisar contratar mais gente. Hoje você tem uma pessoa só no atendimento do WhatsApp? Eu tenho duas pessoas no atendimento. Uma fica no computador e a outra fica ao mesmo tempo, é, pegando os pedidos de retirada no local e despachando. Tá, tá e bom. Três, então, quatro, é, meio, é meio expedição, né? Ela não é vendas, né? É, não é vendas. Eu preciso transformar em vendas, né? Você precisa contratar vendedor, na verdade. Vendedor de WhatsApp, que vai ficar sentado numa salinha e vai ficar lá só vendendo. Vai entrar em contato com o um cliente recorrente, para puxar a venda desse cliente sem que ele peça. Vai entrar em contato com o cliente que está comprando para oferecer mais alguma coisa, é venda. Então, com isso aí, você já vai escalar o negócio. Agora, vamos falar de anúncio. Instagram. Cara, Instagram é uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina brutal de fazer dinheiro. Só que o lance do Instagram é, é que você assim precisa que fazer o de... falar. Tá me... Assim que eu fiz a imersão Eu até fiz uma parceria com uma empresa Que estava na imersão Que eles começaram a fazer os meus anúncios é, Dentro do Facebook, né? Que ele disse que abrange isso, mais isso isso, isso aí. Já pega o Instagram, pega tudo Então, tipo assim, eu tive um retorno legal Só que depois eu não consegui fazer mais é, Não separei dinheiro Para o marketing, né? E parei de fazer Tá. Ah. Desde então eu parei de fazer Tá bom Assim, é, o dinheiro isso do marketing fazer. é sagrado. O dinheiro do marketing é sagrado, porque é o dinheiro que faz a empresa crescer. Você põe um real em anúncio e volta um 10, entendeu? Então, é, é o dinheiro sagrado. É, agora, você fazendo isso, você já vai aumentar a quantidade de dinheiro. O que, que, o que, que eu falo muito aqui no, no Black Book? Uma coisa, você faz a inscrição para dezembro, que aí você já recebe blackbook Black Book. Uma das coisas que eu falo... É... Oi? Eu já entrei em contato com a equipe, já, já mandei isso. um e-mail, só tô Ótimo, a é isso aí. Deixa eu te mostrar uma imagem aqui, que vai explicar... Ah, aqui... Ah, peraí, deixa eu ver aqui... Vou mostrar uma imagem que vai... Ah, aqui eu explico, inclusive, como é que você faz um funil de stories para você fazer venda. Você faz uma sequência de stories, como, como que é essa sequência de stories? Deixa eu mostrar uma imagem aqui que vai te... Olha só, essa imagem aqui. Para mim tá travado. É, agora está mostrando. O que, que é isso daqui? É o seguinte. Aqui eu tenho... Lá embaixo eu tenho cliente recorrente. Essas barrinhas é o tamanho do lucro. Cliente recorrente dá muito mais lucro que anônimo, que é aquele cara que você não conhece, que é, que é essa barrinha, essa primeira barrinha aqui. Isso aqui é o anônimo. O anônimo dá prejuízo, geralmente, que é o cara que não te conhece que você vai anunciar para ele. Cliente recorrente dá lucro, que é esse aqui embaixo. Dá lucro. O que, que você faz? Primeiro você vende para cliente recorrente. Depois você pega o lucro do cliente recorrente e investe em marketing, anúncio, para você atrair anônimo. Você não anuncia para quem não. você não conhece. Não, não. Você não deve anunciar para quem, quem não conhece você, para tentando vender porque é perder dinheiro. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vende para quem já é teu cliente, que é a lista que você já tem. Vende e fica vendendo. Você vai pegar uma parte desse lucro porque essa compra ela é mais lucrativa, porque, porque o cara já te conhece, ele já confia em você, ele está no teu WhatsApp, então essa compra é mais lucrativa. Então, você pega uma parte desse lucro e investe em anúncios para você conseguir os anônimos. né? os clientes que não te conhecem. Só que ali, de repente, você vai pedir indicação, porque quando você vende para o cliente recorrente, você pode fazer a venda, aquela venda é mais barata, você não tem que anunciar, e daí você faz uma campanha de dupla premiação, como a gente falou aqui. E isso faz com que você consiga aumentar a quantidade de novos anônimos, clientes, pessoas que não te conheciam antes. Só que aqui você meio que perdeu o dinheiro, porque você deu alguma coisa. É como se você pagasse um anúncio. Só que você está dando hum. um hambúrguer. E, e outra coisa, você pode criar um hambúrguer só para isso. Imagina que você crie mini burger. Uma... Eu... Um... Oi? Que eu oferto para crianças. Isso, legal. Tá ok. Imagina que você crie um conjunto de três mini burgers com pão australiano. E, e aí você dá esse mini burger, esse conjunto de três mini burgers. Para o amigo indicado. Só que aí você tem um cliente. Só que você gastou dinheiro fazendo isso. Mas de onde que vem esse dinheiro? Do lucro que você teve com o cliente recorrente. Então, primeiro você vende para o cliente recorrente, consegue mais lucro, aí depois disso você pega esse lucro e investe para conseguir mais clientes novos. Só que quando você conhece, consegue cliente novo, ele vira cliente. Ele vira cliente e aí vira cliente recorrente. E aí você começa a fazer essa roda girar cada vez mais rápido. Entendeu? Entendi agora. Entendi. Então, então você... realmente tem que colocar... Vendas. Isso. Sempre. Toda empresa tem que ter gente de vendas. Porque senão não vende. O que que acontece? É... O, que eu, o que eu falo de andar com o freio de mão puxado. Porque muita empresa fala assim, eu vou economizar porque eu não tenho dinheiro. Então eu não vou contratar um vendedor. Eu mesmo vou vender. Cara, mas o dono da empresa ele tem que vender, ele tem que cuidar da empresa, tem que contratar funcionar, tem que pagar a conta no banco. Tem que abrir a empresa de mão. Man... Cara, não dá, é impossível. Quando você contrata uma pessoa de vendas, você solta o freio de mão. E daí o que acontece é que a empresa começa a performar, porque começa a vender. E aí quando você vende, você tem mais dinheiro, aí você tem mais dinheiro para contratar mais gente, aí você sai do que a gente chama de ciclo da escassez, né? Eu não tenho dinheiro para contratar o um vendedor. Não, não, você não tem dinheiro porque você não contrata um vendedor, é diferente. Porque se você tivesse contratado o um vendedor, ele estaria vendendo e aí você teria dinheiro. Ah, mas eu posso errar na contratação, manda embora e contratar outro. E é só ver o número, né? Vendas é simples. Você vê o número, se o cara está vendendo, não, se o cara não está vendendo, você manda embora. É, é esse tipo de estratégia. E são estratégias simples. Não é não é ciência de construir foguete, coisa simples. E, e esse, esse tipo de estratégia ela é barata e gera muito resultado. Aliás, isso é o que a gente ensina, né? É, a gente tem duas áreas: a gente tem a área de treinamentos, que tem a imersão, por exemplo. E tem a área de consultoria, que a gente faz junto com o cliente. Então a gente faz junto com ele, a gente vai fazendo para ele não errar. E aqui a gente ensina a fazer, aqui a gente faz junto com ele. E, e o, que a gente, o que a gente sempre fala para os nossos clientes é vender é fácil, é fácil, vender é fácil. Se você pegar um caminhão de dinheiro, colocar na TV Globo da tua cidade, vai vender. A questão é que provavelmente não vai vender... Não vai vender tanto para você pagar a conta da Rede Globo. Então, vender colocando dinheiro é muito simples. Difícil é você vender com lucro. Isso é difícil. Então, o que a gente ensina é como que você vende, aumenta as vendas, fazendo sobrar dinheiro. Porque muitas empresas, quando aumentam as vendas, continuam não sobrando dinheiro. Continuam ali, pagando, lutando para pagar as contas. O importante é você entender o seguinte, como é que eu aumento as vendas fazendo sobrar dinheiro? Ou seja, eu aumento a receita sem aumentar o custo. Aumento a receita sem aumentar o custo. Esse é o objetivo. Então, a, as táticas que eu te falei aqui são táticas para você aumentar a receita sem aumentar o custo. A Elaine e tá usando os próprios clientes, né? E usando os próprios clientes. A Elaine falou o seguinte, o difícil é vender de novo para o mesmo cliente. Não, Eliane. Eliane, né? Eliane. É, vender de novo para o mesmo cliente é mais fácil. É muito mais fácil. É dez vezes mais fácil. É muito mais fácil do que você vender para um cara novo que não te conhece. Imagina. Tem muito, tem muito curso de vendas, cara. Tem muito curso que, que só ensina a vender para cliente novo. Cara, mas se você tem mil clientes no Instagram... Você tem que explorar aquela base ao máximo e, a partir dali, você começar a vender para clientes novos, a partir dos clientes que você já tem, inclusive a partir de indicações dos clientes que você já tem. Entendeu? E agora? Isso é ouro, cara. São estratégias simples. O problema é que o, o dono de pequeno negócio ele não sabe se é estratégia, mas é coisa simples e barata. Simples e barata. Agora, se você não sabe, óbvio que você vai tender a fazer aquilo que todo mundo faz, que está errado. O que todo mundo faz quebra as empresas. Por isso que 50% das empresas quebram nos primeiros quatro anos. Por quê? Porque faz do jeito errado. Está errado. Não copie as empresas, porque elas estão quebrando. Faça outra coisa, que é o que eu estou falando aqui, que é o que salva as empresas. Entendeu? A impressão, ela mudou totalmente a minha cabeça, porque tipo assim... É, eu já tinha feito eventos antes na hamburgueria, que eu geralmente fazia, de, é, fazia eu sempre fiz o Halloween. Mas depois que eu fui para a imersão, eu voltei e fiz o Dia das Crianças, com personagens que eu trouxe diferenciado para a hamburgueria, e tudo que eu fiz foi sem utilizar o meu dinheiro. Igual você falou, na imersão eu procurei parceiros Isso. que ajudaram, fizeram o evento, e foi maravilhoso, e todo mundo em prol ganhou, né? todo mundo em si ganhou junto. Porque todo mundo ficou conhecendo as outras marcas e foi bem... É, teve uma visibilidade boa e foi maravilhoso. É isso. É isso daí. Pessoal, aqui talvez alguém... Quem aqui gostaria que eu ajudasse a sua empresa assim como eu estou ajudando a empresa da Ivy? Quem aqui gostaria? E quem aqui gostaria de ir na imersão? né Porque, cara, a imersão é... Cara... Tipo, meu... É, tipo, não dá para explicar, assim, não dá para explicar. E agora vão ser quatro dias com o livro, que é o Black Book, de 430 páginas, com tudo explicado, todos os punis desenhados, tudo. Tudo que você precisa para criar a tua, a tua receita sem aumentar o lucro. Algumas pessoas aqui gostariam da minha ajuda? Então é muito simples. Você vai fazer que nem a IVI, você vai na imersão. Só que, que você vai fazer? Antes disso, você vai lá no meu perfil, tá? Esse aqui é o meu perfil. Você vem nesse link aqui, clica nesse link, e aí você vai preencher um formulário e vai ser atendido pela minha equipe. E aí a minha equipe vai descobrir se a gente pode te ajudar e como a gente pode te ajudar. Tá bom? Então, galera, é muito simples. Vem aqui no meu perfil do Instagram, clica nesse link, lá, clica no link, e aí você vai ser atendido pela minha equipe. Clica no link, preenche o formulário e vai ser atendido pela minha equipe. Simples assim. Aliás, uma, uma frase que eu falo, tem muita gente que pergunta o seguinte, Conrado, quanto custa ir na imersão? Na verdade, não custa porque vai ser online, né? Por enquanto é online. Quanto custa ir na imersão? O problema não é quanto custa ir na imersão. O problema é quanto que custa não ir na imersão. Esse custo é muito alto, porque o quanto que custa você não saber aumentar a sua receita e ficar errando, errando, errando? Quanto que custa você não saber fazer um evento, como a IB fez, sem gastar o seu próprio dinheiro? Quanto que custa você não saber como aproveitar a lista de clientes que você já tem? Quanto que custa isso? Quanto que tem te custado isso ao longo dos anos? Né? Quanto que tem te custado você não saber como você consegue ter uma empresa lucrativa? Cara, esse custo é muito alto. Esse custo é muito alto. Muito alto. Então, eu, falo que, eu, eu falo que eu quero que os meus clientes tenham a, a, tipo assim, a emoção que eu senti na imersão. Porque você, eu vou, você vai esperando algo. Só que você, quando tem a imersão, quando você está lá, é, é muito mais do que você pagou, então é muito mais do que você esperava. Então eu saí de lá com a percepção que eu quero que a minha empresa é, cause nos meus clientes. Eu senti na imersão. Muito legal. É isso daí, exatamente. Aliás, muita gente sai de lá falando isso. Eu vou entregar esse nível de qualidade. Então é isso, Ive. Então deu certo agora. Mas deu certo. Deu do certo. E eu perdi porque a conexão falhou do, da internet e eu fiquei, nossa, eu fiquei tão triste. Mas aí, que bom, graças a Deus eu consegui novamente. E, então isso. Ive mais algum desafio? Um desafio é, geralmente, que tipo passei. então se eu colocar em, em prática tudo que você me ensinou hoje, é, você acha que eu devo adiar mais um pouco para a abertura presencial ou adiar os espaços? a Adia. adiar, adiar, um adiar. Cara, o, o presencial, ele é legal, ele é bacana, só que o custo é alto. Você pode muito fazer um alto. resultado muito maior no online, é muito maior, você tem muito mais lucro. Tem muita empresa que fechou o de alimentação, fechou o presencial e criou as famosas dark kitchens, que é a cozinha nas nuvens, né? A cozinha que não existe, na verdade é uma cozinha que despacha delivery para tudo quanto é lugar. Então, escala o online, porque o teu custo é menor, e aí você pode, cara, com mil clientes na tua carteira do WhatsApp, sendo que 80% é, é recorrente, nossa, cara, você tem muito dinheiro aí, mas muito dinheiro. Pensa o seguinte, se cada cliente compra duas vezes por semana, imagine se você conseguisse escalar isso para todos os teus mil clientes. Você ia ter duas mil vendas Sim, por semana. Pois é. Então trabalha esses caras e vai aumentando aos poucos a quantidade de clientes a partir deles. Você nem precisa fazer anúncio. Transforma um anúncio num hambúrguer que o dinheiro que você gastaria com anúncio, você manda um hambúrguer de graça para o indicado do teu cliente. Ótimo, Entendeu? vou fazer. Vou adiar mais E aí mais você um vai ter muito mais clientes. Se você, se você conseguir aumentar a quantidade de clientes a partir dos teus próprios clientes, você nem vai gastar com anúncio. Entendeu? E aí você sim. vai ficar muito mais lucrativa. Trabalha esses caras. Trabalha esses caras. Dá brinde. Divide eles por quem é recorrente, quem comprou uma vez só, quem comprou o produto barato, quem comprou o produto mais caro, quem comprou o upsell, quem não comprou o upsell, o tempo todo. Divide desse jeito, tá? Ai. Muito bom, Yves. Obrigado, obrigado. Me conta os resultados, tá? Me eu conta acordar, os resultados. Sim, ter... Manda pra mim no inbox aqui do Instagram. Eu leio tudo, tá? Manda pra mim que eu leio tudo. Eu mando tudo. Obrigada tá, mesmo. Ok, Isso maravilha? É. Obrigada, viu? Maravilha. Tchau, tchau.